Criar inimigos automáticos que te perseguem, te causam dano e que também podem levar dano. Sim, isso é possível dentro do Criativo 2.0 e não é tão difícil quanto você imagina. Saudações povo, eu sou o Cagabolas e hoje, depois de mais de uma semana sem vídeo, eu tô finalmente trazendo a nossa segunda temporada de tutoriais da UFN. Como eu já tinha dito pra vocês algumas vezes antes, quanto mais tutoriais eu vou fazendo, mais complexas ficam as dúvidas de vocês. Portanto, eu espero que vocês tenham essa paciência aí, Pra poder aprender essas coisas antes de ensinar pra vocês Eu não sou nenhum mestre Eu não tive acesso antecipado ao Criativo 2.0 E apesar de ser careca, eu não sou o professor Xavier, né? Já vou avisando uma coisa O tutorial de hoje começa a entrar na parte de programação Ou seja, vai ter um pezinho ali de verse Porém, nós vamos estar tá utilizando um código que já foi desenvolvido por outras pessoas Inclusive, já vou avisando que sem esses dois caras que estão aparecendo aí na tela Esse vídeo não seria possível Então, se você entende espanhol ou em inglês, eu recomendo demais que vocês assistam os conteúdos desses caras. Principalmente esse cara aí, porque ele é um mestre de programação, ele já programa há muitos anos, e ele tem tutoriais ensinando a programar do zero. Então... Sim, o nosso tutorial de Verse ainda vai chegar, mas hoje é algo um pouco mais simples Agora, antes de mais nada, não esqueça de deixar o likezinho aqui embaixo E se inscrever no canal pra ajudar esse vídeo a voltar a nossa série com tudo, tá? Também queria lembrar vocês que a nossa comunidade do Discord tá lotada de gente muito interessada e empenhada com os mapas O nosso canal Papo Criativo lá no Discord tá super movimentado Tem muita gente com várias ideias, com várias dicas, várias dúvidas A galera tá se ajudando e isso é maravilhoso Agora, sem mais enrolações, bora pra nossa aula Olha só que saudade Que eu tava do nosso maravilhoso pênis de tênis. Bem, rapaziada, a gente vai ver bastante coisa, então eu vou tentar não me enrolar muito, tá? O negócio é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pra fazer o nosso inimigo, a nossa IA, é ter um modelo pra ser esse inimigo, né? Como o nosso inimigo, ele vai ficar andando de forma contínua, a gente não precisa apenas de um modelo, mas a gente também precisa de uma animação. A gente normalmente chama essas animações de andar ou de correr, de walk cycle ou de run cycle ou running cycle. Então a gente precisa encontrar um modelo que tenha uma animação assim, ou caso o seu modelo seja um humanoide, bípede, você mesmo pode pegar uma animação dele correndo ou dele andando, lá na Mixamo, o site que a gente já usou aqui mil vezes na nossa série. Agora, qual que é a minha dica pra vocês encontrarem modelos animados no Sketchfab, por exemplo? Eu já tenho o um modelo que eu quero, então eu já vou pesquisar por ele, mas dando essa dica pra vocês. Como vocês já viram na thumb e no começo do vídeo, o meu modelo vai ser um macaco bizarro que fica andando na minha direção. Então no Sketchfab, eu pesquisei por Monkey. Então, além de pesquisar pelo nome do seu modelo, você vai selecionar a opção Downloadable, que são modelos que estão disponíveis para download, e Animated, porque você só vai encontrar modelos que estão animados. Olha que bonitinho esse macaco aí. Então, conforme você for descendo, você vai procurando por modelos que tenham essas duas imagenzinhas aqui em cima. Esse ícone significa que ele é baixável e esse significa que ele é animado. Mas calma lá, ter o ícone de animado não significa necessariamente que ele tenha a animação de andando. Por exemplo, esse macaco aqui, ele tá, sei lá, tá dando um mortal pra frente. Então você vai ter que procurar por um modelo com animação andando. Por exemplo, aqui tá o macaco que eu escolhi. Pra saber se ele tá andando, você vai clicar no modelo dele e aqui embaixo, quando os modelos são animados, tem essa timelinezinha. Você pode clicar aqui pra ver quais as animações que ele tem. Aqui é a pose estática, que é ele só parado, e aqui é a animação dele andando. Tem modelos que tem várias animações dele pulando, ele dançando e tudo mais. Então, fiquem atentos a isso, beleza? E é claro, rapaziada, lembrando, o Sketchfab exige que você dê os direitos da pessoa que fez o modelo então já fica aí os créditos para o um maravilhoso Lost Boys 2078. O que será que aconteceu com o Lost Boys 1, o Lost Boys 2, o Lost Boys 3, o Lost Boys 4? Outra dica também é, na hora de clicar aqui embaixo pra baixar o seu modelo, é vocês baixarem no formato original. Porque esses modelos animados, eles precisam ter a malha do boneco, precisam ter o esqueleto do boneco e a animação dele. Então se você ficar baixando esses formatos convertidos aqui, possíveis chances aí de dar merda, de quebrar alguma coisa. Então, nesses casos de modelo animado, eu recomendo baixar sempre o formato original Tem o cu no meu pau Beleza, rapaziada Depois de baixar o seu modelo e extrair ele para uma pastinha no seu PC Você vai fazer o basicão, né? Vamos lá nas nossas pastas aqui do projeto Eu sempre recomendo Botão direito, nova pasta Faça uma pastinha pro seu modelinho para ficar organizado, tá? Vou colocar essa pasta como mamaco Abre essa pastinha e você pode jogar direto ali O seu objeto 3D dentro dessa pasta e dar um importar Certo? Temos aqui os objetos do macaco Ó, oh, a textura dele aqui Mano, mano, diz pra mim que isso aqui não é o cu do macaco, como todo modelo animado, ele sempre vem, né, além das texturas, o material e a animação em si, ele vem com malhas diferentes, né, ele tem uma malha esquelética, ele tem a rig e ele tem a própria, o próprio modelo animado, a gente poderia simplesmente jogar ele aqui, ó, e, meu Deus, ele é bem grande, deixa eu ter certeza de uma coisa aqui. Tá, galera, ó, aquilo lá não era o cu do macaco, tá? Tá tudo certo. Se não era o cu do macaco, será que é um umbigo? O macaco tem um umbigo? Enfim, se eu jogar o macaco aqui no mapa, ele já fica ali aparecendo, né? Esse macaco, no caso, é o animado, só que ele não anima aqui na tela de editor, só animaria dentro do jogo, mas não é esse macaco que a gente vai usar para ser o nosso inimigo, inclusive deixa eu deletar ele aqui Para fazer a nossa IA que persegue a gente, a gente precisa criar uma classe de blueprint, uma classe de blueprint é basicamente um objeto que tem uma certa programação atrelada a ele, e quando eu digo programação não é necessariamente linhas de código tá, eu tô dizendo que é um objeto com algumas funções especiais atreladas a ele. Para isso, eu vou ter que clicar com o botão direito, vou em classe de blueprint e nessa tela a gente vai escolher building prop e aí sim digitar o nome dele. O nome do meu vai ser Marco Blueprint. Esse bagulho aqui vai ser a nossa IA. A gente vai ter que transformar essa blueprint. No nosso inimigo Não é como se eu odiasse blueprints não Mas ele vai ter que ser nosso inimigo aqui hoje Vou clicar duas vezes nele E a gente vai ter essa tela aberta aqui Que a gente pode se navegar e tudo mais Assim como a tela normal da Unreal E aqui a gente vai começar a colocar o nosso mamaco E configurar ele Rapaziada, bem aqui em cima da minha careca A gente tem esse botão adicionar Vou clicar aqui E nós vamos adicionar primeiramente O esqueleto do nosso mamaco Então eu preciso pesquisar por esqueleto Aqui ó, malha esquelética Componente. Em inglês deve ser Skeletal Mesh ou algo do tipo. Vai aparecer essa malha esquelética aqui em cima de mim. E lá no menu da direita vai mudar tudo, vai aparecer vários detalhes. Nesse ativo de malha esquelética, a gente vai jogar a malha esquelética do nosso mamaco. Então eu clico aqui na nossa lupa e eu vou procurar por ele aqui, ó. As malhas esqueléticas sempre tem essa linha rosa aqui embaixo. Então é só eu clicar e arrastar ela ali para malha esquelética e pronto, o mamaco já tá aqui. Ele está gigante porque o modelo dele foi feito desse tamanho mesmo, né? Caso o modelo que você pegue seja gigante... Rapaziada, não diminui o modelo... Nessa tela Ih, mano, tá pegando vírus no meu PC aqui, velho Não diminua o seu modelo nessa tela Se você quiser que ele seja pequenininho Diminui ele depois que ele estiver pronto Quando você colocar ele no mapa, tá? Porque se você diminuir ele aqui Ele vai entrar em conflito com o tamanho da malha estática Que a gente vai fazer daqui a pouco Certo, vamos lá Eu cliquei pra fora, então é só clicar aqui de novo No Skeletal Mesh que ele já volta Bem, já temos a malha estática adicionada Agora eu tenho que adicionar a animação aqui em cima Mesma coisa, clico na lupinha E eu vou pegar esse verdinho aqui Que é a animação do nosso mamar Arrastei, joguei ali Pronto, o mamaco já está animado Se eu salvar esse mamaco e jogar ele lá no mapa Ele já vai estar se mexendo Assim como o outro mamaco que eu joguei lá antes Mas ainda não tem colisão E ainda não tem a função de me perseguir Então é o seguinte, eu vou vir aqui em cima, vou vir em compilar É importante clicar em compilar antes, tá rapaziada? Depois eu vou em salvar, vou fechar esse bagulho E agora eu vou abrir outro mamaco Pra gente criar a colisão do nosso mamaco original Reparem que agora A nossa classe de blueprint que a gente criou antes Mudou a imagemzinha dela Normalmente é para aparecer o modelo ali, só que que o meu mamaco é gigantesco, né? E ela vai ficar com essa bolinha aqui, que indica que ela é uma classe de blueprint. Eu vou abrir o nosso mamaco, que é a malha esquelética. Porque eu vou criar a malha estática dele, a colisão dele, a partir... Esse modelo, então eu clico duas vezes Nesse mamaco que tem a linha rosa embaixo E vai abrir essa tela, essa tela eu também posso Navegar livremente, eita porra, lagou tudo aqui hein? Bem rapaziada, é o seguinte, esse mamaco É uma malha esquelética, então Eu preciso criar uma malha estática Pra isso é estupidamente fácil, eu só clico Aqui em cima em fazer malha estática Cliquei ali, e ele vai dar ali o Endereço pra você salvar ele, eu vou colocar Dentro da pasta do próprio mamaco Com o nome maco estático E vou salvar, rapaziada Renomeia suas coisas para você não se perder Senão esse macaco aí vai te pegar na porrada Beleza, já fiz a malha estática, posso fechar esse mamaco E na nossa pastinha nós temos agora o maco estático Vou clicar duas vezes para abrir ele E na telinha dele a gente pode ver algumas coisas Se você clicar aqui em cima em mostrar Você tem algumas opções E entre elas a gente tem as opções de mostrar a colisão simples e a colisão complexa Se você clicar em colisão complexa Você vai ver toda a retopologia do nosso macaco Eu sei que retopologia pode ser um termo meio desconhecido para você mas um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Essa malha desses triângulos aí basicamente indicam a colisão complexa do macaco. A gente poderia usar essa colisão como a colisão do personagem? Poderia. Porém, normalmente em jogos a colisão, a hitbox de um personagem não é assim perfeita principalmente se tratando de um inimigo que você vai tomar porrada. Então nesse caso eu vou ocultar aqui a colisão dele e eu vou criar uma caixa reta de colisão para que seja uma área que se eu chegar perto eu vou tomar dano. E ele também vai tomar dano, né? Se eu der tiro nessa área. Então eu vou clicar aqui em cima em colisão e vou colocar uma colisão simplificada de caixa. Quando eu faço isso, aparece essa caixa verde em volta dele. Eu posso apertar os botões aqui do gizmo pra controlar o tamanho e a posição dessa caixa. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa posição. Deixa eu melhorar a posição aqui, ó, pro macaco também tomar os tiros. E, no geral, é isso, tá, rapaziada? A gente pode clicar aqui em cima em salvar e agora o nosso mamaco tem uma caixa de colisão. Só que eu preciso aplicar essa caixa de colisão no nosso mamaco Blueprint, tá então é bem simples vou clicar duas vezes nele de novo e reparem que o nosso mamaco blueprint ele já tem aqui embaixo ó, um componente de malha estática eu vou clicar ali e lá na direita na parte malha estática eu vou colocar esse mamaco que a gente acabou de criar o maco estático ali dentro e vai ter dois mamacos, um mamaco dentro do outro. Para não ficar esse mamaco parado bizarro dentro do meu mamaco movimentado, eu basicamente vou descer aqui na direita e vou clicar em visível nessa caixinha para tirar... A visibilidade desse mamaco bizarro. Certo, agora nós já temos um mamaco animado e com colisão. Agora vamos adicionar uma coisa muito importante para um personagem, para um inimigo dentro de um jogo. Que é a vida e a possibilidade dele morrer. Então eu vou clicar lá no nosso primeiro ativo, que é o Mako Blueprint. A minha língua já tá falando meio enrolado já. E lá em cima na direita, nos detalhes, eu vou digitar ATT, porque a gente vai pesquisar por... Attributes. E reparem que aqui embaixo a gente tem esses attribute init keys. E aqui a gente vai definir uma coisa específica. Na categoria de inicialização, a gente tem vários objetos do Fortnite que tem quantidades específicas de vida. Ó, oh, tem até o carrinho de golfe aqui e tudo mais. Eu não sei se eu colocar um carrinho de golfe no macaco vai fazer com que ele exploda, se ele morrer ou algo do tipo. Mas a gente tem vários objetos aqui, eu nunca testei nenhum, fica aí ao seu critério se você quiser testar outros objetos pra ver quanta vida tem cada um. Eu vou colocar no nosso mamaco o Soldier, que é um soldado que tem uma quantidade relativamente alta de vida pro nosso inimigo. Então aqui na primeira categoria eu coloco Soldier, e na segunda categoria eu coloco essa primeira opção. Nessas duas categorias de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Na primeira eu coloco Soldier, e na segunda eu coloco a primeira opção. E pronto, vou compilar o nosso mamaco aqui em cima, e depois salvar. Agora, uma última coisa antes da gente colocar a programação do macaco perseguir a gente, é o seguinte. Vou clicar ali no macro Blueprint novamente, vou apagar esse ATT que eu digitei ali em cima, e eu vou pesquisar agora por Sound. E galera, reparem o seguinte, nós temos aqui a opção Death Sound e Hit Sound Os nomes já dizem por si só, né rapaziada Ele vai tocar um barulho quando ele Morrer e ele vai tocar um barulho Quando ele levar dano, então eu posso Abrir aqui a minha gavetinha de conteúdo E eu já tenho aqui na minha pasta Dois áudios que eu quero usar, eu já ensinei Vocês a importarem áudio, tá lá no nosso Vídeo de áudios, se você não sabe Vai lá ver, então eu vou colocar Esse som aqui no Mako Damage E esse som aqui no Mako Death Eu vou deixar como surpresa pra vocês verem que som são esses, tá? Além do Sounds, a gente também pode pesquisar aqui em cima por Death e procurar esse Death Particles. Death Particles é basicamente um efeitinho de partícula que vai sair do seu bicho quando ele morrer. Então aqui a gente tem algumas opções já próprias do Fortnite. Eu vou colocar esse Gas Explosion que é o que eu vi no tutorial que funcionou. A gente tem algumas outras opções aqui. É meio exagerado, é meio nada a ver essa opção aqui. Você pode criar os seus próprios efeitos de partícula, mas isso é coisa para outro vídeo. Eu vou colocar aqui o Gas Explosion. O macaco vai fazer tipo uma explosão explosão de fumaça quando ele morrer, enquanto ele grita agonizando. Agora eu vou compilar o meu macaco, vou salvar e vamos fazer o nosso primeiro teste. Vou colocar o nosso maco aqui, cadê, cadê, cadê, mamaco, tem que ser o macaco blueprint, tá rapaziada? E eu vou diminuir o tamanho dele e eu vou colocar aqui uma arma pra gente encher esse mamaco de bala. Vou salvar o nosso projeto e bora testar o nosso mamaco. Bem, rapaziada, vamos lá. Já estamos aqui com o macaco. Como eu disse pra vocês, ele já está animado, mas não tem a função de perseguir a gente. O que eu vou testar agora é os sons, a vida e a colisão dele. Primeiramente, a colisão. Beleza, ele já tem a colisão. eu Posso ficar em cima dele, mas ainda não causa dano. Calma lá. Vamos testar agora a vida e o som. <risos> Deu certo, hein? <risos> Legal. Be Calma, ele está tomando dano, mas... Bonnie do presente vindo aqui avisar que a barra do macaco só começou a aparecer depois... Porque essa função Soldier que eu apliquei nele... Tem um escudo além da vida dele. Só que por algum motivo esse escudo não aparece. Deve ser tipo 50 de escudo ou algo assim. Ok. Tá, maravilha. Agora vamos ver se ele faz o barulho da morte dele. Faz. Certo, rapaziada. Vocês viram que já deu certo a maioria das coisas. Agora a parte que vocês mais querem ver... Como eu faço pro bendito mamaco me perseguir e atazanar a minha vida. Nessa parte a gente entra um pouco em Verse. Então só quero relembrar vocês que se vocês quiserem assistir um tutorial completão. Se você sabe inglês, assista o tutorial desse cara. Ele mostra do zero como ele faz todo o processo de programar esses inimigos. E é graças a ele que a gente tem os códigos que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês vão reparar que a gente tem aqui na descrição dois links. para vocês pegarem esses códigos que a gente vai precisar pro nosso mamar. Agora vamos lá. Pra gente começar, a gente tem que clicar aqui em cima em Verse. E você, assim como eu, vai receber esse aviso Pela primeira vez que você clica para você instalar o Visual Studio Code Porque esse é o programa que o nosso UFN Utiliza pra gente escrever as linhas de código Então você vai clicar em sim e vai baixar Ok? Certo, baixou bonitinho? Beleza, então a gente vai lá em cima Em Verse, ó, não confundir o Verse Daqui de cima com o Verse aqui de baixo Vamos lá em cima e vamos em Explorador de Verse Aqui a gente tem o nome do nosso projetinho Aqui no topo, você vai clicar com o botão direito E é New Verse File to Project A gente vai baixar Basicamente criar uma nova linha de código para o nosso projeto. Vou criar. E aqui em cima a gente pode colocar o nome do nosso dispositivo. Eu vou colocar aqui. Monkey Device. Eu acredito que não faz diferença a gente colocar maiúsculas e minúsculas. E aqui embaixo a gente vai clicar em criar vazio. Posso fechar essa parada. E agora que a gente já tá com o nosso Visual Studio baixado. É só clicar nesse verse aqui. Que já vai aparecer ali o nosso projetinho pênis de tênis. E se eu abrir aqui. Nós temos o Monkey Device. Clica no Monkey Device e eu posso apagar essa primeira frase que a gente tem aqui, que ela não vai ser usada. Aqui na descrição temos o código do dispositivo e o código da IA. Nesse caso, a gente vai pegar o código do dispositivo. Você vai abrir o link, você vai ver essa tela aqui. É só você copiar todo esse código aqui, dar um Ctrl C e lá no seu código do Monkey Device você dá um Ctrl V. Vocês vão reparar que o Follow Player ele vai estar tá com esse indicativo de que está escrito errado, porque o Follow Player é uma função nova que é aquele cara que eu mostrei para vocês criou e adicionou dentro do jogo. Essa função vai estar descrita dentro do próximo código que a gente vai colocar agora, que vai fazer as coisas funcionarem. Então eu volto aqui, ó, no pênis de tênis, botão direito, e vou clicar em New File. Agora a gente vai colocar a IA do nosso mamá. E aí é a mesma coisa de antes. Eu vou lá, copio o código do IA, que tá aí embaixo na descrição, vou chamar de IA Monkey e no IA Monkey eu vou lá e dou um Ctrl-V e, a princípio, era para esse código aqui já corrigir direto essa linha de erro do nosso monkey device. Acontece que eu cometi um errinho aqui, que é o seguinte. Na hora de criar a sua IA, você também precisa colocar no nome dela um ponto verse ali no final. Porque assim ela vai ser criada como um arquivo de verse. E agora sim, vocês podem ver que não tem mais aquele erro ali embaixo. O follow player tá tudo certinho, não tem mais erro. Certo, podemos fechar essa página do verse. E é o seguinte, não esqueçam de sempre que vocês mexerem em alguma coisa, coisa no Verse, lá em cima nós vamos em Verse e vamos compilar código do Verse para que tudo esteja salvo bonitinho. Beleza, depois que a gente fizer isso vocês vão ver lá na nossa gaveta de conteúdo lá na nossa pasta principal vocês vão ver que nós temos uma pastinha chamada Creative Devices e se você abrir ela, você vai ver Ok, o nome do dispositivo vai estar como Spider Device, porque lá no código tá escrito como Spider Device, ok? Então mesmo colocando Monkey Device, ele vai vir com esse nome, a não ser que você mude. Eu não vou mudar por via das dúvidas. A proposta, já fica uma dica também. Se a gente for lá na IA Monkey, a gente tem esse Move Speed, que a gente pode alterar para deixar o nosso mamaco mais rápido ou mais lento mas enfim eu vou jogar esse spider device aqui no nosso jogo reparem que ele vem com esse visual de computador do Fortnite porque os dispositivos do Fortnite feitos com o verse são representados dessa forma por algum motivo agora assim como qualquer outro dispositivo eu preciso vincular ele com o nosso objeto então aqui na direita com ele clicado eu vou primeiramente deixar ele invisível, clicando nessa caixinha. E aqui embaixo no Spider Device, a gente precisa clicar nesse mais. E para atrelar ele ao nosso objeto, que é o macaco, eu vou clicar nesse conta-gotas e mirar no nosso mamaco. Eu não sei porque o meu mamaco, ele não é clicável por algum motivo, mas é para o seu mamaco ser clicável. Nesse caso, ao invés de clicar nele com conta-gotas, eu vou vir aqui em nenhum, vou clicar aqui e vou pesquisar pelo próprio maco, maco blueprint. E pronto, ele já tá ali atrelado ao meu mamaco. E com isso vinculado ao nosso mamaco, ele já está programado para perseguir a gente. Vamos salvar o nosso projeto e vamos fazer um teste antes de dar a função de dano para ele. E vamos ver se o mamaco... Não. Ok, eu vi ele caindo. Rapaziada, eu comecei esse vídeo, era nove e pouco da manhã. Ó oh, o zap zap, agora é meio de meia O que, que acontece? Eu li bastante coisa sobre a programação Que o cara fez com esse, com essa IA, não tem muitas respostas para algumas dúvidas específicas que a galera teve Mas pelo que eu entendi, essa IA utiliza um método de Locomoção, que faz com que ela possa Entrar em conflito com algumas coisas que Existem no mapa, então assim, ao invés de deletar Tudo que tinha no meu mapa e ir testando E ficar muito mais horas Do que eu já fiquei, eu resolvi abrir Um projeto novo para fazer o macaco antes de de fazer qualquer coisa. Então vocês podem ver que a gente tá em outro mapa, um mapa novo, sem o pênis de tênis. E dessa vez deu certo. Eu fiz exatamente do mesmo jeito, a mesma programação. Ai meu Deus do céu! Calma, calma, ó, ó, ó. Esse bicho é bizarro, velho. Esse bicho é bizarro. Bicho... Spawn logo a arma, pelo amor de Deus, obrigado. Ó, se eu der o um tiro nele. Ele faz os barulhinhos de dano e ele vai morrer em, em algum momento. Ok. Duas coisas que a gente pode perceber logo de cara. Esse Move Speed tá muito rápido pro padrão. Então eu vou mudar ele aqui pra 0.01. Vou diminuir bastante. Vou salvar e vou compilar. A outra coisa que dá pra perceber é que, infelizmente, os nossos objetos, os nossos monstros, eles vão se mover de uma forma meio esquisita. Parece que ele tá dando pequenos teleportes. Porque, de fato, essa movimentação da IA que o cara fez é baseada em pequenos teletransportes em direção ao jogador. Inclusive, eu acho que é isso que dá conflito. Fazendo a speed e a velocidade dele diminuir, já vai dar um movimento um pouco mais leve, um pouco mais suave, eu imagino. Mas agora, antes da gente testar de novo, eu quero colocar no nosso mamaco a opção dele causar dano no jogador. Até um onde a gente sabe não tem uma programação feita pra isso, pra causar dano. Então o que a gente pode fazer é vir aqui na pastinha Fortnite e vou pesquisar por Damage. E eu vou pegar esse Damage Volume, que é o nosso... a nossa barreira de dano, né? Nosso volume de dano, aliás. E vou... Posicionar aqui no nosso mamaco E a gente vai criar uma hitbox Pra ser a área de dano desse mamaco Basicamente a gente pode mexer aqui no zone Nos tamanhos dessa zona Pra fazer a área que vai dar dano eu vou deixar aqui 0.5 E a profundidade eu vou deixar também em Sei lá, 0.8 Mais ou menos assim se eu entrar nessa área, eu tô mudando. A gente deixa essas duas caixinhas desmarcadas para não ficar aparecendo essa caixa e essa base durante o jogo. E agora a gente pode acoplar esse objeto aqui ao nosso mamaco. Basicamente, eu clico nessa área aqui de baixo, botão direito, e vou em anexar a Monkey Prop, que é o nome que eu coloquei nele nesse mundo aqui. É um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? Vou anexar ao meu mamaco. E pronto, vou salvar Bora testar nosso mamaco novamente Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo Aí ó, como eu disse pra vocês, com a velocidade dele menor Fica uma coisa mais clean, né? Não parece tanto que ele tá teleportando loucamente Por mais que ainda dê pra perceber isso um pouco, né? Vou pegar aqui as armas Vamos ver se ele vai causar dano na gente Aí Aí, ok, tá causando dano E ele me prendeu, velho isso é um problema, hein? Bem, duas coisas que a gente pode mudar pra melhorar o nosso mamaco. Primeiro, eu vou deixar essa zona de dano mais pra frente dele, porque daí eu não preciso ficar entrando na zona do macaco pra eu tomar esse dano. Segundo, eu vou sim alterar a velocidade do mamaco, porque ele tá um pouco lento demais, vou colocar aqui, sei lá, 0.4. Vou colocar pra esse macaco dar dano mais rapidamente também, porque ele tava dando dano de 2 em 2 segundos. Vou colocar pra ele dar dano de 1 um em 1 um segundo. E eu também gostaria de colocar uma função pra desabilitar a nossa zona de dano, no caso esse disable. Só que não existe nenhuma transmissão ou uma função Que indique que o macaco morreu Pelo menos até onde eu sei Então, infelizmente, isso vai ter que ficar por aí né Vai ficar esse volume de dano No caso, essa programação que a gente tá fazendo Ela é perfeita pra um tipo de jogo Onde o monstro não é matável Tipo, onde você só pode fugir Pelo menos até então, né? Vamos lá, o macaco tá um pouco mais rápido agora Ele vai dar um pouco mais de dano, eu imagino Tipo, em intervalos menores de tempo Aí, ó é Tá dando bastante dano, inclusive E ele é assassinável. O problema é, a zona de dano... Ela continua existindo no local onde o bicho morrer. Ela não vai ficar te perseguindo, mas ela vai ficar ali parada exatamente no lugar que ele morre. Como eu disse, não existe uma função pra mudar isso, eu imagino. Por enquanto, a gente pode perceber, é bem notável, que é algo meio arcaico, meio inicial. Eu imagino que a própria Epic deva lançar um sistema melhor de inimigo ou de boss nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas essa mecânica já é boa pra você fazer, por exemplo, um tipo de mapa de mundo aberto, onde você tem uma criatura perseguindo uma pessoa, enquanto essa pessoa tem que fazer alguns objetivos perfeito pra algum tipo de terror ou algo assim. O legal é que no lugar de um volume de dano, você também pode colocar, por exemplo uma área mutante. E essa área mutante pode fazer várias coisas. Pode fazer, por exemplo você ser teleportado pra uma cutscene e com isso pode rolar um jumpscare. Ou pode até mesmo fazer essa área mutante te curar. E ao invés desse bicho ser um inimigo, ele pode ser um companheirozinho que fica te acompanhando e te curando. A única coisa que não dá pra fazer realmente é transmitir alguma coisa quando esse bicho morre. O que é uma merda. Rapaziada, esse esse foi o nosso tutorial de monstros que te perseguem, infelizmente ainda temos algumas limitações, mas é óbvio que assim que sair alguma coisa, alguém conseguir programar algo melhor que isso, eu com certeza vou trazer aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deu um trabalho desgraçado pra fazer, eu tô morrendo de fome eu vou lá almoçar. enquanto isso, você deixa o likezinho aí embaixo, porque isso ajuda demais demorou? vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto até a próxima, beijo do careca fui!